Hey guys, how's going? E hoje a gente vai fazer mais uma aula do nosso curso de gramática essencial focado hoje aqui no verbo CAN. O verbo CAN que é um verbo extremamente importante, um dos mais importantes aí no inglês. E hoje você vai aprender ele em definitivo, saber quando você vai usar, como você vai usar, como construir sentenças na afirmação, na interrogação e na negação. ok? Lembrando que você também tem nessa aula para baixar um arquivo em PDF com atividades para você praticar e um arquivo MP3 para você poder praticar o seu listening, né? Trabalhar também essa habilidade que é extremamente importante para você poder conseguir falar inglês de forma mais rápida. E lembrando também que durante nossas atividades aqui a gente vai ter atividade, vai ter outras atividades para você fazer. E aí nesse ponto é muito importante que você dê pausa no vídeo, que você copie e responda, e aí só então confira se realmente você acertou ou não. Ok? Então bora começar! Ok, então aqui eu trouxe só para poder contextualizar né, o, os crushes aqui uh, You can play soccer a menina fala, e aí ele responde You're right Então aqui é para contextualizar que o can ele se trata de habilidade a gente utiliza ele para quando você quer falar que alguém sabe fazer alguma coisa né? E aqui eu preciso chamar a sua diferença que no português a gente usa o verbo to know, a gente, desculpa, a gente usa o verbo saber que muita gente traduz como to know. Então olha só, aqui está a grande diferença que é o ponto, o ponto central de quando utilizar o verbo can. O can ele significa poder, ok? Só que em alguns momentos você pode traduzir ele como saber. Exemplo, ó, eu sei falar inglês, eu sei falar inglês. É a frase em Português, certo? Se você quiser traduzir essa frase uh, direto para o inglês, algumas pessoas vão querer traduzir assim: I know uh, speak English. Estou traduzindo direto. Normalmente as pessoas se traduzem, tá, gente? Então I know speak English. E aí você percebe o erro, porque o, o, o to know, o verbo saber em inglês, ele está relacionado a conhecimento, não uma habilidade. Como falar idiomas é uma habilidade, então tem que usar o can. I can speak English ok, então todas as vezes que você está falando de uma habilidade de algo que você consegue fazer, que você sabe fazer, que é esse saber é diferente de ter o conhecimento, você vai usar então o verbo can. Tá? Eu trouxe vários exemplos aqui para você poder entender isso aqui melhor. Então, essa é a grande diferença do verbo to know, que é ter o conhecimento, ok? E o can, que é saber fazer, que são coisas diferentes. Ter conhecimento é uma coisa, saber fazer é uma outra coisa, tá bom? Então, observe muito isso. Sempre quando eu estou falando de uma habilidade que você tem, que você consegue fazer alguma coisa, você usa o verbo can. Beleza. Então vamos analisar aqui todos os exemplos que eu trouxe para isso fixar melhor na sua mente. Vamos dar uma olhada aqui na no, nessa tabela que eu trouxe e aqui o interessante é o seguinte. observa que eu tenho frase na afirmação e frase na negação. Então eu tenho todas as pessoas aqui nessa Acompanhei o mouse nessa nessa coluna aqui da tabela. Ó. I, you, he, she, it, we, they, you. Então todas as pessoas eu vou usar o mesmo verbo que o que can. O can, ele não sofre conjugação tá gente você vai usar o que com todas as pessoas I can you can he can she can uh, he can it can we can they can eu quis colocar todo mundo aqui para você associar isso Can Vai com todas as pessoas, ele não sofre nenhum tipo de conjugação. Beleza? Então, observa aqui que eu estou falando, ó. I can dance. He can dance. We can dance. Ok? Continua igualzinho com todo mundo. A mesma coisa vai acontecer na sua forma negativa. A forma negativa do can é o can't, que nada mais é que a contração do cannot. Então, ao invés de eu falar cannot, eu vou falar can't. Exemplo, he can't play soccer. Ele não sabe jogar futebol, ele não consegue jogar futebol, que é o meu caso, que sou péssimo em futebol. He can't play soccer. Percebe? Então, nesse caso, ao invés de eu falar he can't, eu vou falar he can't, he can't play soccer. Beleza? Então, essa é a diferença. Ao invés de falar cannot, eu vou falar o can't. E é muito mais comum, tá? Muito mais comum eu falar can't. Por isso que é muito importante você sempre aprender a forma que é mais usada no inglês americano, é, principalmente porque o meu foco aqui é em inglês americano, para você não falar aquele inglês de laboratório, aquele inglês muito paradinho. Então, você tem que aprender como que é naturalmente, linkando as palavras. Então, memoriza isso. Can é para afirmação e can't, ops, can't, para negação. Simples assim. E eles não sofrem conjugação. É o mesmo com todo mundo. Ok? Então, ó, think. Complete the rules. The modal verb can então, o verbo, ah, importante, tá? Deixa eu colocar aqui, o, o verbo can, ele é modal. E vai chegar uma hora que eu vou falar sobre os verbos modais, tá? A gente vai ver vários aqui. Então, só memorize isso que o verbo can é um verbo modal. The modal verb can is the same for all persons, ok? Então, ele é o mesmo para todas as pessoas. We don't use to before the modal verb can. Então, nós não usamos o to antes do verbo modal can, ok? Ok? Vamos ver aqui nosso watch out. Oh, we never use don't or doesn't in negative sentences with can. Então nós nunca usamos o don't ou doesn't com o can, tá? Para isso a gente utiliza o can't. I can't ski. Você nunca vai falar I don't can't ski. Não, esquece. Don't e doesn't só é usado no simple present, ok? Aqui, é o, aqui é, é o presente, mas eu estou usando um verbo modal. Por ele ser um verbo modal, ele não vai utilizar o don't e o doesn't, tá? Memoriza isso também, que é algo importante. Aqui eu trouxe mais algumas informações, porque o can, ele fala de habilidade, igual eu mencionei no início da aula, tá? E aí eu tenho os níveis de habilidade, quanto que eu sei fazer quanto que eu consigo fazer sobre alguma habilidade. E é nisso aqui que eu quero chamar a sua atenção agora. Então, a menina fala, I can do karate very well, out. E aí ele, ela dá um golpe de karatê nele, por isso que ele fala, out, que é tipo, ai, né, alguma coisa nesse sentido. Então ela fala, eu sei karatê muito bem, eu, eu luto karatê muito bem. Lembre que tradução a gente sempre pode brincar, tá? Então, vamos dar uma olhada na tabelinha que eu trouxe aqui para você. Deixa eu abrir tudo para ficar claro. Então, note aqui em cima, olha. I can sing very well. Então, observa a carinha dos bonequinhos. ó, Três bonequinhos felizes, ou seja, você sabe fazer isso muito bem. Very well é muito bem. Duas carinhas é well. Mas eu sei, eu sei cantar bem, né? É uma coisa boa que você sabe fazer. Você consegue fazer isso bem. Depois, I can sing quite well então esse quite well ele é algo que você sabe fazer bem relativamente bem digamos assim né seria algo relativamente bem você fazer isso bem o well seria o bem de uma forma mais caprichosa e o very well é que você sabe fazer isso muito bem Mas essa talvez seja até a sua principal habilidade ou algo que você faz muito acima da média ok então esses três aqui que você está vendo aqui acompanhando o mouse eles são relacionados a coisas que você sabe fazer bem quando você não sabe fazer alguma coisa muito bem, você vai usar o can't. Então, ó, I can sing. Eu não sei cantar ou eu não consigo cantar very well. Então, aí você já não sabe. Eu não sei cantar muito bem, não. Né? Não é minha praia. E se eu falar at all... Seria algo como nada bem, eu não canto nada bem, que é o meu caso, I can't sing at all, eu não canto nada bem, ou quase nada, tipo alguma coisa nesse sentido, tá? Então esses são os níveis de habilidade que você tem relacionado a alguma coisa, e aí você pode você pode usar você pode não usar, I can't sing, eu, eu sei cantar, e aí você não está é, qualificando o quanto que você sabe cantar. Fica na mente da pessoa. Agora, se você quer qualificar, pô, eu canto muito bem. I can't sing very well. Aí você está mostrando que você realmente sabe cantar. Então, a gente utiliza isso quando você quer elogiar alguém ou quando você quer destacar alguma habilidade sua ou de outra pessoa. Oh, think. Complete the rule. We always put the degrees of ability after can. Então, sempre você vai usar esses níveis de habilidade depois do can. Tá? I can sing very well. Observe que está vindo sempre depois. Aí aqui eu trouxe uma observação, ó, watch out, he can run pretty well and he can run quite well. É a mesma coisa, pretty well and quite well tem o mesmo nível, quer dizer a mesma coisa, né? Então bora continuar aqui, agora a gente vai aprender então como fazer essas interrogações usando can. Aí eu trouxe só um diálogo para poder contextualizar, olha, can you do karate, Jacob? No, I can't. Então ela perguntou, você sabe é, lutar karate, Jacob? No, I can't. Não, eu não sei. Então, é, a forma de você fazer a interrogação, observa que usando o can, é sempre colocando ele antes do sujeito. tá? É no início da frase que você coloca ele. Você coloca ele antes do sujeito. Então, a gente aprendeu o seguinte. Ó, he can sing. Ele sabe cantar. Ele consegue cantar. Se eu quero fazer uma, uma pergunta, basta colocar o can antes do sujeito. Quem é o sujeito nessa frase? He can sing. O sujeito é o he. Então, can he sing. Agora você já começa a observar que existe um padrão na língua. Todas as vezes que eu estou usando um auxiliar, que eu estou fazendo uma pergunta, esse auxiliar ele vai para o início da frase. Você lembra do Simple Presence? Aqui eu já quero linkar com o Simple Presence. Ó, eu posso falar, I work. Aliás, vou falar, vou falar ele. Ele trabalha. Ó, He works. Okay? Ele trabalha. A gente já aprendeu o Simple Presence. Se eu quero fazer uma pergunta, então eu tenho que usar os auxiliares de Simple Presence. Quais são os auxiliares? Do ou does? Como é ele, eu vou usar o does. Does he work? O que, que aconteceu? O auxiliar does foi para o início da frase, ok? E aí o verbo ele volta para a sua forma básica. Se você não viu essa aula do Simple Present, procura aqui na, nas nossas aulas, porque é, é extremamente importante você ter essa aula Simple Present, Verb To Be, porque é, a, a gramática ela vai se construindo, é sequencial. Nesse ponto é importante você entender passo a passo para tudo fazer mais sentido para você. Então, aqui eu sempre vou linkar conteúdos antigos para você poder perceber as associações e ficar mais fácil para você é, aprender os novos conteúdos. Então, você pode perceber sempre que existe uma, um padrão na língua inglesa, que é você colocar o auxiliar na frente. O verbo modal can, ele é um auxiliar também, ele é o um verbo modal na frase. Então, por esse motivo, ele vai para o início da frase, quando eu estou com ele na frase, né? Então, não importa qual é a pessoa, o can... Vai ser o mesmo para todas as pessoas e você vai uh, continuar o resto da fala. Can you speak English? O que, que eu fiz aqui? Coloquei o modal no início, o auxiliar, que no caso é o can no início da frase, antes do sujeito. Se fosse uma afirmação, you can speak English. Você sabe, você consegue falar inglês. Beleza? Então, vamos abrir aqui a tabelinha para você entender melhor. Ó, can... Ele vai com todas as pessoas. Oh, can I? Can you? Can he? Can she? Can it? Can we? Can you? Can they? Best. O verbo continuou na sua forma básica. Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação. Beleza. E aí eu vou responder como? É a mesma coisinha do que a gente aprendeu lá com o Simple Present. Primeiro você vai responder. Se for afirmação. Né? Yes, I can. Yes, you can. Yes, she can. E assim vai com todas as pessoas. Por que isso? Eu poderia falar yes, I can speak in opa, speak English eu poderia falar, também tá certo só que isso é uma coisa que os nativos não falam fica parecendo um robozinho, muito formalzinho então, é, é, do ponto de vista coloquial, tá errado, não é uma coisa que é prática, na verdade, gramaticalmente não é. você não vê isso em livros em diálogos, em texto, não essa é uma forma, é formal sim, você falar yes, I can. no, I can't tá? então memoriza isso, que essa é essa forma a forma comum, é a forma correta de se responder uma pergunta, tá e aí se for não, no, I can't ou no, she can't. No, we can't. E assim sucessivamente. Então, note que não tem mistério, tá? Ó, afirmação e negação. Então, o can't vai com todas as pessoas. E o can vai com todas as pessoas. Aí só fica ligado, né? Que você sempre começa com yes. Yes, I can. Ou começa com no. No, I can't. Ok? Sempre nesse sentido. Ó, think. Complete the rules. In questions, can comes before the subject. Então, em perguntas, o can vem antes do sujeito. Em answers, can comes after the subject. E em respostas, o can vem depois do sujeito. É aquilo, né? Can you dance? O can tá vindo antes, do, do sujeito que é you. Yes, I can. Sim, eu posso. O, o can tá vindo depois do I, que no caso é o sujeito eu. Sim, eu, eu, eu sei dançar, eu consigo dançar. Tá? Uh, watch out. We never use do, does, don't, or doesn't in questions and short answers with can. Então, nós nunca usamos o do, does, os auxiliares e o simple present em, nas, nas respostas curtas que são feitas com can. Então, se alguém te fez uma pergunta com can, você vai responder com can, ok? Você nunca vai misturar os auxiliares. Do e doesn't, é, do, does, é, don't e doesn't é usado no simple present. Perguntas que foram feitas no simple present. Por exemplo, do you have a car? Tá vendo? Eu estou perguntando com do, então eu tenho que responder com do. Sim, eu tenho. Yes, I do. Do you have a car? Você tem um carro? Yes, I do. Sim, eu tenho. Percebe? Do, do. Eu estou perguntando e eu estou respondendo com o mesmo auxiliar. Um, uh, can you talk to me? Você pode falar comigo? Yes, I can. Sim, eu posso, tá vendo? Pergunta com quem, resposta com quem. Isso é algo importante também, porque às vezes os alunos acabam misturando um, um modal com outro, um auxiliar com outro, e aí fica aquela sopa, né? Então, bora treinar um pouquinho aqui e ver se você entendeu isso aqui para valer. Então, aqui é o momento que você copia essas frases, dá pausa, responde do jeito que você acha que é, e aí, então, em seguida, você volta da play aqui no vídeo e responder, beleza? Porque essa é a forma de você aprender de verdade, não adianta só você absorver o conteúdo e não praticar. Então, aqui eu já tenho um exemplo, né? Can you play the piano? Você sabe tocar piano? Yes, é can. Então, observa que a pergunta, é aqui no caso nós estamos usando o modal can, então vai ser sempre com can. O que você precisa observar sempre é a resposta, se é yes ou no, beleza? Então, aqui está muito fácil esse exercício, mas bora praticar. É, eu já dei a resposta, né? Faça de conta que você não viu, então. então Emma speaks German. Então, Emma sabe falar alemão? Então, eu vou usar o modal can. O quem é que vai ser com todo mundo, isso aqui eu nem, nem vou focar nele, eu quero focar na resposta então se a pessoa respondeu yes você vai o quê? usar o can ou can't observa também qual é a pessoa que está sendo usada se eu estou falando Emma Emma é qual pessoa gente? Emma é she então yes she can ok? então can de novo can Mario and Juan ski, então o Mario e o Juan sabem esquiar? se eu estou falando Mario And Juan, eles são qual pessoas? They, yes, they can. Mais uma afirmação. Uh, can, de novo, né? Como eu falei, eu can com todo mundo aqui. Can your dad sing? Seu, seu pai sabe cantar? Yes, eu tô falando seu pai. Seu pai é qual pessoa? He, yes, he can. Ó, oh, é, can Peter play basketball well? Então o, o Peter sabe jogar basquetebol bem. E aí eu tô afirmando: Yes, Peter é qual pessoa? É o rei. Então, Yes, he can. Ó, oh, your, Can your sister make nice cakes? Sua irmã sabe fazer bolos legais? Se eu tô falando sua irmã, sua irmã é qual pessoa? She. E observa que eu tô fazendo uma negação: No, she can't. Depois. Can you do gymnastics? Então, eu estou perguntando se você sabe fazer ginástica, né? exercício de ginástica. E aí, se eu estou perguntando para você, na hora de você me responder, você usa qual pessoa? Will? Yes, I can. Que, no caso, é você, né? Yes, I can. Ok? Depois, Fiona and Debbie play baseball. Na verdade, é uma pergunta, né? Eu fiz em forma de afirmação. Ó. Can Fiona and Debbie play baseball? Então, Fiona and Debbie é qual pessoa? Eu, eles, elas... Elas, e aqui eu estou negando No, they can't Não, elas não conseguem, elas não sabem jogar beisebol Gente, então assim O can, ele é um dos verbos mais importantes do inglês tá? Então você precisa entender Você precisa ter certeza que você aprendeu ele Por isso, baixe exercício Faça mais uma vez Se você ficou na dúvida, assiste essa aula de novo Se ficou na dúvida ainda, coloca aqui nos comentários Qual é a sua dúvida que eu vou te ajudar Beleza? Então, é isso E eu te vejo na minha próxima aula Tchau, tchau